Ok. AHHHHH! <laughs> <laughs> <laughs> Não sei agora, o que está falando é o Gamox e estamos com mais uma... Bom gente, como vocês viram, nós estamos aqui com essa linda... E <risos> yeah, hoje a gente vai jogar Outlast. Mm. Ele queria jogar esse jogo. Ele queria jogar esse jogo. Eu não. <risos> então, 2 contei violência intensa, conteúdo sexual e linguagem pesada. Me... Por favor, divirta-se. Ah, que okay, Ah, aí é né? jogo bom. Aí eu, eu já jogo e falo pra ah. me divertir. Lynn Langerman é uma repórter investigativa em busca de respostas para a morte de uma jovem grávida em circunstâncias impossíveis em uma área rural aí, no tá Arizona bom. ou seja, é no Acre. Tá bom. Conhecido. <risos> Você é Blake Langerman? Seu marido, assistente e câmera Grave tudo Nenhum mas... de vocês é um lutador Para atravessar os horrores que aguardam por você no deserto Suas únicas opções são correr, esconder ou morrer É, é uma opção boa, tá ligado? Porque os caras sempre pegam no jogo assim qual que é? um câmera, fodido, algum cara bem na é. merda e faz assim, ó E aí a gente morre Vou destacar aí, cara Você vai ser parte do jogo, mas... Mas é você um morre difícil. É difícil Olha, ó não sério, as profecias em minhas palavras, mas copie cada uma de suas letras e cada momento. Não dá pra ler, o jogo não quer que eu leia. Ah, eu gostei do jogo, que ele é sincero, não é falso. Não é eu que eu vai morrer. É... O jogo já fala, você vai morrer. Começa, você vai morrer. Por favor, Blake. Por favor, Blake. Cadê você? Eu, eu também tô. <risos> Porra, Blake. Cadê Porra, você Blake. Você? Ele está chegando. <risos> o quê? Melody! <risos> é Meu Deus, Blake, você está dormindo? Tô você deveria tá ter dormido O oh, que? que você traindo. Jessica, eu acho. <risos> Já acabou você a Jessica. 2012, não. Eu não thought about her in ages. Eu com tech Minha TechPix, né? tá logicamente. Eu tenho um com essa coisa aqui. We'll to... Eita porra! vai O áudio vai O áudio vai ser. O áudio vai ser O audio. <risos> <Só> <audio. risos> Fazer tipo aquelas gravações que o povo faz assim. Tá então. Okay. eu, Lynn Aqui para Estamos pela reserva de sério. Eu não acho que você dizer a gente pode jogar isso antes do Se isso 30, precisamos murder. também. O que não? Sei lá, a gente veio gravar um negócio. Fazer o okay. novo um BBB. Me... Deu ruim. <tos> Deu muito! Eita porra. Caralho, é Caralho, Blake. porra! Porra Blake! Não sabe dirigir! Não não muita coisa. Ah, acabou o jogo! Morri já! Vai gravar aí! Ó. Aí foi... Acabou gente! Gostaram do jogo? Jogão, jogão, Jogão assim, muito bem feito! Uma história é cativante! Eu não tava numa ah, não. escola. Eu não, eu, não, eu, não, eu não tava numa escola, gente. A cara, que isso? vambora. Meu personagem não corre. Ele deve estar tá uma brisa louca. Ele não corre. Então vambora. Calma aí, calma aí. Calma aí. Oi. Se voar uma coisa na cara, eu vou ficar triste. Olha, é a Lin. Sim? Eu não sei quem delas é a Lin, mas é a Lin. Não, não, não. É. Não olha muito essa foto não, vai dar uma louca. Vai parecer tipo a Gretchen é, aqui se <risos> assim. Ah, foi expandente lá. Olha! Tomar no seu cu! Jesus! Me protege! Fica Jesus! Jesus! Ah, que isso, cara? Fiquei tomando uma jovem. Oh, meu, o que, mano? Parece o American Long Story, mano, é atrás abertura dele. Vamos atrás do Jesus! Jesus. Essa abertura vai. Não <risos> é uma betra melhor, série, não tem conta. Que porra é essa? Não tô gostando! Eu de uma criança! Desse coral! Pelo que eu aprendi em filmes de terror, nunca sai de antes, Olha que escola bonita! Mas vai abrir algum armário certeza, velho. Ah! Eu tô em choque. Hum! Hum! Dança! Hum! Hum! Pegaram as crianças que tá estão trolando, você faz assim, uuuuuh! Fica na puta! Caralho! Não. Não não, não, não, não, não! Acho que ela menstruou. Acho que ela menstruou. A gente não está sozinho aqui. Ah, então, sonho. Ah, não faz sentido, você caia um deleito para ficar parecendo pau, ou ela pode correr aqui? Ai, meu braço! Ai, eu quebrei o meu fímer. Ah, <tos> Ele sobreviveu pra ele nessa queda é de helicóptero. Foque rapidamente aí. Eu sou o Hulk, minha câmera não quebrou. Quer ver? Não, ela tá aqui pegando. É da Nokia. É da Nokia. Olha é é é é lá, olha lá. Nem intacta essa câmera. Caralho. Lynn? Quando você pode consultar o seu objetivo, apertando o tab. Find Lynn. Nada importa, mas Lynn. Ele falava pro mesmo, ele é meu tipo. o que Acontece se a gente clicar pra.. <risos> Best game ever! Tomou bem. Assim que é bom. Oportunidade <risos> <risos> ah, é um Aí, Easter, egg, ó, easter egg. É, viu o easter egg já? Tá, então a faz isso. Lim! Como que Eu desço. Uh! Parkour! Radical! Para pular sobre uma abertura! Tá. Parkour! Vai cair! De mim... Aí é a virada Dark Souls! Logicamente eu sou o main parkour. Ó! Base! Da infância! Ah, a do meu né? <risos> Já merece tocar as musiquinhas de parkour. Para soltar. Ok. É, tá, no, tá bem igual bem A que ela antes. já viu queimado Sei lá, vai que ela tá com frio. Vai ter o um Eventos importantes são gravados automaticamente quando sua câmera estiver erguida. Quando o aviso de hack estiver piscando, significa que você tá mirando no ponto certo. Durante o evento de gravação, mire no evento. Até o círculo vermelho descarregar. Pô. Gente... Houve uma tragédia. Eu perdi meu celular. <risos> Aí a gente pode olhar aqui. Eu deve estar normal. Gente, olha o então, que aconteceu. Lim's body não no wreckage. Beleza, Meu documentário. Olá oh, pessoal, hoje shit. nós estamos aqui com mais um vídeo do Minecraft. Jesus. Esse aqui é o um novo mod do helicóptero. Wow. Olha só! Que gráfico! <risos> tá, eu tô procurando a, a Kenga da linha. Pressione F para. É. essa aqui é a desgraça do jogo. Hey. Isso. Caralho, oh, olha -me. ele, ó. Fica em mim, aí ele cai. Fica oh, né? é oh, pra ele. Que... Não aconteceu no crenço. Não aconteceu, isso não aconteceu no crenço. O é? O piloto? É o piloto. Uhum. Ele é excelente aqui no bar do... abriu a com cheira. Gente, que que isso aqui é, é tudo, tudo maquiaze, tá? Maquiaze. Que louco Pilot. Que louco. Eu não lembro o nome. Que bom. What <risos> tipo de pessoas pessoa Jesus Christ. Beleza. Ou seja, deu muito ruim. Olha, minha câmera grava em HD, agora que eu vi. Só falta gravar em 4, 4K ah. também. <risos> um buraco. Hum. Não, ele é atrás. É que dá pra fazer isso aqui assim, ó. Ah. Aí depois, eu... Aí você... Faz o quê? Chora. A bateria tá acabando. Mas eu tenho, acho que uma reserva. Bateria, olha. Eita porra! Eita porra! Ai! Uh! Peraí que eu tô com susto, a gente tá perto. Aí, eu não preciso um barco. Eu... Oh, Eu sei que tem que... A história a gente tem que entender. Ele não tava, Eu não tava Tá, ele não tava sozinho ali. Tava, né? Ou seja... <risos> Eu peguei a referência. Ele, ele morreu. Olá pessoal, gente, eu sou o novo jogador aqui da cidade. Hello, it's me. I'm lost. Estou perdido, Gente, tem alguém aqui? Eu só quero dizer um pouco de. Ih, caralho! Que humano. Eu só quero achar um pouquinho de de açúcar, gente. Alguém me socorre? entra aí vai ter é um cara aí ó hey man oh hum. é shit oh, você... ah uma foto foi tirada minha doce e querida Ellie, não consigo viver com o que fizemos, não suporto mais a distância de nossos pequenos, por isso vão embora. Espero que você me perdoe e peço perdão a Deus por essa última transgressão. Sei que eles tinham que ser oferecidos, mas estou destruído por dentro, não posso continuar vivendo. Espero que o fim chegue rápido para que nos encontremos, a menos que Deus decida que devo queimar por esse pecado. Até então espero que você encontre conforto nos braços de Papa Hatsu, eternamente seu. Ou seja, ele morreu? Ele uhum. Matou. Ele matou uns dois filhos aqui, né? É, cara, o ele matou. <risos> ah, duracel tem filha. valeu mais. <risos> duracel delícia. Me... Ah, Jesus! Aí... Pô, Aquele o momento dele? que você acorda de manhã. Uhum, ah, tô com um um sono. Ele? Não, Não, ele tá dele é fechado. De é tipo eu, segunda-feira. Hum. Tá. Me! Caralho, eu não vi esse cara, mano. Eu tô. Me... Eu vou embora. A Herobrine, essa porra aí, mano. Olha que linda. Ah, mano, eu também não sou esse mano. velho. Ah, Olha lá, meu coração, mano. Eu não vi esse cara, não. velho. Eu tava olhando feito, cara. What the fuck, você é ainda. Gente. Ah, Ai, cara, tá daí, pelo amor de Deus, mano. Olha tenta medir não nada, tira... ah musquião, por que tem musca não? Meu meu assim, não pode não? cadê? Ele vai para a gente? Não vira, não vira essa câmera não vira! Tá Aí eu vou, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, O resto do jogo. Do jogo. Oh, não não não fazer isso mano. Hahaha. Caralho, você vai ter que sair correndo essa parte. Não, corre, corre, corre. Compi, corre. Não, não vou correr não, senão vamos escutar. Ah, você acha que ele já não está te vendo? Eu Olho dele. Me, me, me. Meu Deus, onde? Oh, oh, não sei, não sei. Não sei, Tem choque. Aê. Você não tiro? O que você está fazendo, cara? Estou andando. <risos> Tem um cavalinho ali, cara. Ele tá gravando o um cavalinho, onde você tá mais difícil? Oh, isso é malvado O que é uma é Sei, eu tô gravando Tem umas ver... fotos ali? É, ah, vamos ver o que o personagem fala wall hmm. uma, uma muralha da tragédia, da tragédia com arame farpado Que tensão, tensão na tragédia, alguém que está me observando Falei? Ele tá tragédia, gente, ó... Olha lá... Marilene Tá, a gente vai... Hmm. Ah, é pela janela? Ok Tá bem, eu tô Meu Deus, cara. Tá, tô bem. Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem, eu tô bem. Eu tô bem. Foi... Foi só um corvo. Você pode. morrer nisso, cara. Ah, é assim? Como é que faz? Isso, cara. Ah, ok. A gente tirou o bicho pra agora. Como é que entrar. deita no chão? Assim agacha. Tem que segurar, né? Ah, é só quando eu andar ali. Beleza. Pera aí. Dá pra abrir isso aqui? Não abre, não. Viu? Ah, dá pra destrancar. Deixa eu fechar primeiro. Eu gostei da minha casa. <risos> uhum. Ok, não tem nada. Deve ter uma bateria então. Isso, Esse é o Papa. Quem é papo? É um papa? Não, Sei o... lá, eu sei que é o Papa, o papa daqui. É o não, o Papa daqui. Esse cara é, que assim, é que eu sei que o jogo tem a ver com isso, religião. É é pra mim, pra mim. Ok. Mano, vai dar tanto merda isso aí, cara. Tá, vamos lá. Eu não gostei desse som. Eu Por que não tô começa? gostando. Por que começa, mano, vai ter uma mina louca gritando, é sempre assim. Sempre nos lugares ah. vai ter uma mulher louca. Ah. Tá perdida a mulher. Parece que você tem sai correndo. A minha outra já me trouxe lá. Ah, uh! Ricardo. É o que? ali, mano. Que porra, essa. É, Ih, o que é aquilo? É uma passagem. É satanás Indificante. É. É. Aí tem satanás, né mano? Entra não. não, é que, não. Cara, de onde não tem satanás. Socorro. E, porra, você é satanás? Você não entra, velho. Aquilo, cara. Não dá zoom não, velho. Mais um é legal. Eita, tá a gente vai ser é Você pode olhar, chegar, aproximar não. com a câmera. Tá, mas, mas eu, eu chegar, não. só ver a foto. Não. Lamentação da parteira. O bebê está chegando. Preparem a foice. O bebê está chegando. Parteira da noite. Mãe do inimigo com seu ventre manchado. A criação de Deus salva do pecado É uma recitação É um coral, é ele. Aleluia, que fica a tempestade até amanhecer O inimigo não vai chegar tarde E no portão o tempo ele vai morrer O tempo está crescendo, sua barriga aumentando O bebê está crescendo, o tempo está chegando Sua família Ezequiel espera perafiando Ajoelhemos-nos diante do portão orando. Refrão Refrão. Aí começa a tocar tipo um tchuc-tchac Ah, vamos isso. Vou compor Caralho, mataram já o bebê aí, mano. É um isso Acho que foi o velho, ó. que se matou. Ah, Eita, pô. Meu, um monte de bebê. Meu yeah. Deus. Não. Ah, não pisa, né, arrombado? Aí é, é cuzão. Olha o barulhinho que faz. Mano, tá vendo que essa luz é uma estrela, olha pro O que, que é isso, né? ó? Não sei, eu não gostei daqui, vamos embora. Ah, caralho. O lugar fechado é ruim, gente. Tem que ficar um bagulho aberto pra comer. Ai meu Deus, tá balançando sozinho. Tá balançando sozinho. <risos> que, que é isso, cara? com as cabeças de umas bonecas. <risos> Ai, cara. Vai te correr, é certeza. É isso, e agora? É de que é Ah, C deita no chão. Nossa, eu vou jogar assim. Pelo amor de Deus, céu, cara, eu fiz a sua pele, não fiz Tá, tamo bem. Tamo muito bem. Então, bem, é que se Aí você não pergunta por que eu não quero Que isso é o demônio? Ele tá no meu ouvido, cara. ele também tá no meu. Ah, mano, vai ter que correr nessa parte, agora fudeu. Vai com vocês, tem é que ser é esse mesmo que pegou. Ah, ele tá fodeu. Eu não sei, cadê a mulher? Tem uma mulher aqui. Onde tá mais pescoço? Cara. Não, ela tá lá na frente. Ah, tá vindo aqui no vídeo. Hum, vai ter que entrar em alguma caixa pra se convertir aqui, entendeu? Gente. Mano, eu não sei pra que lado que eu vou. Ah, mete o louco! Tá correndo. Ela vai me encoxar! É assim pior. Mete o louco e ele vai gritando já, velho. Ó. O que aconteceu ali é uma pilha, ó, tá vendo? Mano, cadê ela? Eu tô ouvindo muito a voz dela. Ah, não, ela tá tudo Você tem que falar isso, né? aqui, pra... Sei lá, ela tem um problema na vida dela. Cara, eu meteria o louco até correndo, porque a gente não sabe bem isso, tá, Você A gente não conhece o mapa... Não dá pra lume aqui. Ela parou de falar. Agora que pode, né? A câmera tá acabando ainda. Uma naquela mesa, né, naquela mesa, é, tá a lá na à direita ali. Onde? Estão aqui atrás de mim, bagulho, eu direita. Que? Não, lá na, numa casinha ali né, no meio, ali no centro, da esquerda, da esquerda, aí. Mas, na mesa, Onde? À direita. trás tem, né, tem que estar Não, casinha, aí, é você... aí, na mesa. E... Meu Deus. Nice! Ah, vai dar muita bosta, cara! Me! Tô porque tá acabando a bateria. A bateria mais podre que você vai ver na sua vida. Me! Cadê ela? Caralho, por que começar a correr, diabos? Ei, olha a música de Naruto! Tem que correr. Correr ou lutar? Eu não sei, cadê ela? quando ah, começa o aluguel não tem que é? não oh, tá. sim sí. vamos ah, não vai não. vamos correr não. Vai vamos vai vamos Vai vamos correr não. correr Não. Vai Vai. Não. Vai, correr vamos correr vamos correr vamos Deixa. Ela tá aqui dentro e eu posso não. Eu não sei o que eu faço. Eu tô em silêncio porque eu tô desesperado. Nada bom. Obrigado. Nem sei se tá em casa aí, né? Ah, ela não tava aqui dentro. Ela tá lá do lado de fora, aquela porra. O que é isso? O que eu faço? Tem que ficar essas vozes de fundo, né, mano? Não pode deixar que tipo, só uma mulher pra mão. Só um grito... Cadê? É. Mano... Caralho! Tá foda-se! Mano, foda-se! Puxa! Puxa! Puxa, que ela vai estar tá ali! Acelerou lá do screen Que matou a... Ah lá, tá ligado? É Tem um porco, porco, porco! Pera! Deita! Ai! Ai! ai, ai. que aconteceu? Não ai, sei! Ai, ai, ai! ai. Isso, cara. <risos> que bom, cara. Eu não sei o que foi isso. Eu, triste, cara. eu, odeio. Só que eu disso cara. Para aqui. É. que ah. é. E teu povo travou guerreiro nos campos, do seu filho. Minha terra foi destruída, mas.. Ah, é um terço da Bíblia, acho. Whatever. Relaxa é, que é eu pisando no um negocinho. Olha lá, viu? Eu não gostei daquela mulher. Nem vi como ela é, né? Ah! Ai! Caralho, o que desceu? Que não, não, não, não, não, Agora fudeu, ela vai pegar nós. Caralho, velho Não, mano Bom, gente, então é isso Espero que vocês tenham gostado Deem like, favorito Inscreva o canal Compartilhe o vídeo Não esqueça de comentar Se possível dar aquela avaliada E clica no izinho Tem uma coisa lá